Um grupo de jovens japoneses estavam andando por um matagal, dois meninos e duas meninas. Não sabemos o que eles foram fazer no mato naquela hora da madrugada, mas algo estranho aconteceu no meio do caminho. Um jovem começou a passar mal sentindo muita dor de barriga. De repente, ela desapareceu no meio do mato, e quando reapareceu, já não era mais ela. Foi quando, de repente, algo bizarro aconteceu com seu rosto em fração de segundo. Sim, uma face cadavérica se sobrepôs. Já sabemos que se trata do espírito ceifador que está espreitando esta jovem. Um grupo de jovens indonésios decidiram explorar um túnel desativado há mais de 40 anos. Um local totalmente úmido, sujo e escuro. Um cenário perfeito para a manifestação do mal em sua pior forma. Há relatos de pessoas que entraram neste túnel e nunca mais saíram. <risos> Já na entrada, eles tiveram uma surpresa. Eles viram duas criaturas asquerosas se rastejando na escuridão que eles possuem características humanas temos uma figura branca e pálida e outra obscura o que seriam essas coisas seriam as tais pessoas que ali ficaram aprisionadas em estado de possessão demoníaca bom alguém precisa entrar se aproximar e tocar neles para descobrir Bom, aqui temos um vídeo de um galo que desafia todas as leis da gravidade. Por algum motivo inexplicável, sua cabeça se mantém fixa em um ponto do espaço mesmo movendo o corpo para todos os lados. Qual seria a explicação? Teria algum fantasma segurando a cabeça do galo? Ou ele realmente tem poderes ou habilidades sobrenaturais? Ou apenas habilidades raras? Quando se fala em brinquedos assustadores a primeira coisa que vem à nossa mente é Chuck e Annabelle. De fato são bonecos nada fofinhos e dormir ao lado de um desses não lhe proporcionaria uma experiência agradável e certamente seria sua pior e última experiência. Mas muitas das vezes o mais assustador não está na aparência demoníaca, mas sim na beleza e aparência inocente de uma linda bonequinha. Ela tem cara de filme de terror Tipo aquela boneca que você coloca no canto para dormir E quando olha, ela não está mais lá E para adquiri-la Será que o demônio vem junto? Ou a gente compra separado? O que se sabe é que ao comprá-la, ela vem com uma faca de acessório e um tabuleiro ouija. a série de maior sucesso na Netflix é Vandinha. Da família Adams. Vandinha é uma personagem com uma grande personalidade e muito carismática que rapidamente alcançou milhões de fãs pelo mundo. Mas nem tudo é flores, ainda mais numa série que mexe com o lado obscuro da força. Eles precisa interpretar uma personagem da arquigótica gótica que em tese não é do mal, mas é obcecada por dor e sofrimento, angústia e ocultismo. Durante a série, algumas pessoas notaram que a atriz praticamente parece não piscar em nenhum momento. O mais assustador foi uma recente declaração da própria atriz, Diana Ortega, que disse não se lembrar de ter gravado várias das cenas que veio ao ar na primeira temporada, dando a entender que ela atuou em estado avançado de possessão demoníaca, ou seja, teria sido o próprio demônio que atuou nas cenas mais obscuras e controversas da série. Com certeza você já deve ter ouvido que jamais, em hipótese alguma, você deve tocar numa macumba. Ah, mas tô passando fome. Não toque. Mas por que não devemos tocar numa macumba? Primeiro, por respeito às religiões alheias. Segundo, porque o lixeiro tá aí para isso. Terceiro, porque a sua mão ela pode secar, atrofiar e até mesmo pegar fogo caso a entidade não esteja tendo um bom dia, além disso você pode receber uma maldição que irá carregar pelo resto de seus poucos dias de vida, mas em muitos casos as pessoas até conseguem destruir a macumba como vemos no vídeo a seguir. Uma menina do conjunto de adolescentes estava junto de seu pastor queimando uma obra de macumbaria que colocaram no quintal de uma irmã da igreja. Foi quando algo perturbador aconteceu. Um assustador apareceu entre as chamas. Todos foram surpreendidos com essa maldição. O medo foi tão grande que todos se dispersaram na mesma hora. A jovem ficou traumatizada e passou até a ter medo de acender o fogão. Isso é tudo e a gente fica por aqui. Se você gostou, já vai deixando o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal para sempre estar por dentro de todas as nossas novidades. Amanhã temos mais. E eu venho agradecer a todos porque nós finalmente conseguimos bater a meta de 100 mil inscritos antes do final do ano. Um abraço, até mais.